Porque brincar é gerar vínculo real com as coisas. Então, pegar um carrinho e fazer. Isso não é brincar. Isso é uma tentativa de brincar. Brincar é sentir o carrinho com o motor vibrando e fazendo barulho na sua orelha. Brincar é sentir que o teu boneco está vivo. E ele está tão vivo que quando a criança abraça aquele ursinho, ela abraça com carinho. E ela pega aquele ursinho, quando ela está com ele, ela não tem medo de lugar nenhum, porque o ursinho protege ela. Ela está brincando. Vocês, quando estão com medo de lugar, pegam o ursinho e vão e ficam sem medo? Então vocês não sabem brincar. Vocês não sabem brincar. Olha a criatividade de uma criança. A capacidade de criar vida. Nós pegamos as nossas crianças, uma a uma, que tem a capacidade de transformar inanimado em vida, porque essa criança faz, ela pega o inanimado da vida, ela transforma isso aqui em uma pista ela transforma esse chão num mar e ela nada nesse mar e ninguém sabe o que esse chão virar mar mas uma criança sabe se alguém aqui tem filho novinho e joga ele nesse chão ele começa a nadar e se eu pego duas meias de adulto e coloco meu pé e sobra assim e vira nadadeira eu me lembro de fazer isso e eu me lembro que se eu pegar agora duas meias grandes e colocar no meu pé, sabe o que elas são? duas meias grandes e se eu tentar deitar no chão aqui e bater o pé eu vou ser um ridículo fingindo que eu estou nadando porque eu já não sinto mais o mar. A criança sente. Olha a capacidade que a gente tem. Essa capacidade é dita dia a dia na nossa cabeça. Você está crescendo, para com isso. Deixa de ser ridículo, para com essas coisas. Você está grande, larga as brincadeiras, para, para, para, para, para. Sabe o que acontece? A gente para. Olha que legal. Crescemos, viramos adultos. Essa é a base de tudo que eu venho trazer esses dois dias para você. O quanto nós matamos o o quanto nós matamos a criatividade. E sem criatividade você não consegue nada na vida direito. Tudo é dar muito mais trabalho, tudo é muito mais complexo, tudo é muito mais medo de fazer. É assim isso. Reflitam sobre o que eu estou falando.